Fala, nação. Hoje vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo de Flamengo e Vélez. Deu Flamengo 2 a 1 um, o Flamengo. E o Flamengo está numa mais uma final de Copa Libertadores, Copa Libertadores. Vou falando sobre esse assunto, mas antes quero que você se inscreva no canal, deixe o like, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha para a galera, é muito importante, tá bom? Então é isso, ajuda o nosso canal, a força o nosso canal crescer, tá bom? Então é isso. Vou falar um sobre esse jogo, porque o Flamengo... Cara, que Flamengo é esse? Que Flamengo é esse, cara? Dá medo esse Flamengo, hein? Dá medo. Dá medo nos adversários Tu é doido, cara. te falar, hein? Que time é esse, né? E ganhou, né? Pela Copa Libertadores da América... Né? 2 a 1 né os gols foram marcados por Lucas Prato no primeiro no segundo quer dizer no primeiro tempo no início do primeiro tempo depois no finalzinho do segundo tempo segundo tempo não do primeiro tempo Pedro empatou o jogo e depois Marinho faz o, o, o gol da virada 2 a 1 teve até um gol lá do Paulo mas foi anulado o braço dele estava muito na frente né e é isso, né? Então que boa fase do Flamengo, né? É, daqui a pouco a gente fala pro jogador, pro jogador. O Flamengo ele tá muito bem, né, cara? Não uma liberta todos. Agora é focar agora contra o Goiás, né? Goiás agora é o próximo adversário do Flamengo. Depois é o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil, já pode decidir aí ganhar o finalista, né? E é isso. Mas olha só, para a decisão. Ontem, o Palmeiras perdeu por 2x2 em cima do Atlético Paranense em casa. Hoje, o Flamengo venceu o Vélez por, por 2x1. Flamengo e Atlético Paranense, numa final de Libertadores. Decisão, dia 29 de outubro, a partir das 4 horas da tarde. Cai, numa, né? Cai no sábado o jogo né então é isso e que que o, o jogo o Pedro vive uma ótima temporada hein? não só ele mas também Rodinei também cara Rodinei vive uma ótima temporada Vive uma ótima temporada que era, que jogador é esse e olha que tá pronto para de, deixar o clube né o Atlético tá fazendo negócio aí com ele mas acho que é para temporada 2003 eu acho que o Rodney não vai sair agora Só vai sair na próxima temporada Né Ou provavelmente Em terminando essa temporada ele sai O que ele não quer mais ficar Né Mas falando do Pedro Porque o Pedro ele tá muito bem cara 2021, ano passado O cara não tava jogando nada Nada mesmo O cara era banco, o cara era, era Reserva Isso era horrível um jogador desse. O cara ser banco, o cara não jogar, entendeu? E hoje, o Bruno Henrique se lesionou Pedro fez o que fez, tá fazendo o que faz. Pedro tentou até um golaço de bicicleta nem conseguiu. Mas deu uma caneta. Tá abusado, cara. Entendeu? O jogador é esse? Pedro, cara. Tem 16 gols... Do Mar Libertadores... Né? É o artilheiro da Copa Libertadores... E dois hat-tricks... Dois hat-tricks... Contra o Tolímpio e contra o Vélez... Né? E é isso... O que, que é isso... É um jogador que está vivendo uma ótima temporada... É o Pedro... Está vivendo uma ótima temporada... O Pedro... que merece muito... Ser o grande jogador... Né... Mas é isso... É, esse jogador Pedro ele jogou 2020 no Flamengo 2020 ele já começou fazendo gol ele é matador né ele é matador e era né mas cara chegou com tudo né chegou com tudo é, e também para mim o Pedro hoje é melhor que Gabigol se nem se compara. Imagina você tá falando que é melhor que o Gabigol É melhor que o Gabigol Gabigol não vira uma ótima temporada Pra mim Não é aquele Gabigol 2019 Que só marcava gol, gol, gol, gol Hoje o Pedro marca gol, gol, gol, gol, gol. Entendeu? Então pra mim É melhor que o Gabigol É melhor Porque é um jogador que tá vivendo uma ótima temporada É o Pedro Né? Artilheiro Tá Tá fazendo gol Aparece Se posiciona bem E é isso Ah, mas o Gabigol fez o gol com o eu sei que fez o gol Mas Mas, mas ele não, não faz gol todo jogo Então é isso Então Vou falando sobre o Rodinei Que vive uma ótima temporada Rodinei Esse cara é um monstro, monstro Vive uma ótima temporada Pedro e Rodinei Rodinei é um avião, cara Quando ele corre É uma velocidade incrível Incrível Entendeu? Uma velocidade incrível Então, merece muitos aplausos da torcida, porque esse Rodinei jogou muito hoje Né? E outros jogadores também jogaram bem Mas Pedro e Rodinei Jogaram mais que os jogadores Que jogaram bem hoje Jogaram mais Então é isso então não dá pra acreditar um negócio desse, mas tem que acreditar, né? Porque o Pedro tá assustando hoje. Não é pouco não, né? O jogador que vive uma ótima temporada. Né? E é claro, né? O Bruno Henrique provavelmente pode voltar de lesão ano que vem e pode jogar né como titular. Não sei se o Pedro der uma recaída, né? Porque o Bruno Henrique sabe, né? Que o Bruno Henrique é um jogador que é muito importante para o Flamengo, né, que foi o rei da América é, o rei da América, né o, não, o rei da América foi o Gavikol né, no 2019, então é isso falar para o jogador, pro jogador é, falar agora do Santos, foi muito bem para mim foi muito bem mesmo muito bem jogou bem, nota 10 o outro, Rodinei nota 10 também o Outro, Paulo, nota 10. O outro, é... Fabrício Bruno, né? foi muito bem, nota 10. Felipe Luiz, acho que pra mim foi nota 10, né? Pra mim jogou bem. Everton Ribeiro, vou com nota, nota 9, nota 8, né? Já tá ruim. Nota 8. Para mim errou muitos passes, né? Errou muitos passes. E perdeu também, perdeu muita chance também, né? Perdeu também. Ele perdeu também, quando ele driblava, ele perdia a bola, né? Ficava meio nervoso, né? sabia onde vai tocar. Nota 8. Depois, Jogo Gomes, nota 10, foi muito bem. O outro, é. O outro vida Nota Nota Eita o bicho aqui Nota 10 O outro Rascaeta Pra mim foi nota 2 Porque O Ascaeta não jogou bem Porque o Rascaeta né, Pra mim não foi bem E Nota 2 né Ele perdeu muita chances aí Mas não conseguiu Nota 2 E o outro Cebolinha Nota 0 Não foi bem E olha, mais uma partida péssima do Cebolinha hein? Mais uma partida péssima do Cebolinha Nota 0 Não jogou bem hoje O Pedro, nota 10 Jogou muita bola hoje Então é isso Tinha muitos jogadores que não jogaram bem Que é Cebolinha e Pedro né? Mas é o resto jogou muito hoje E agora Vamos focar no Brasileirão Goiás agora, domingo, 7 horas da noite né, lá na série, então não se esquece de se inscrever no canal, deixa o teu like, ativa a notificação para você não perder nada, compartilha para a galera, é muito importante, tá bom? Então valeu, fui!